É, não existe, ao que parece, no Estado, né, no governo do Distrito Federal, um plano de conservação do patrimônio edificado em madeira em Brasília. Isso é muito, muito grave, né, na minha opinião. Que grande parte aí das edificações em madeira, seja na Vila Planalto, seja na, na metropolitana, a igrejinha do Paranoá, a igrejinha da Candangolândia. O próprio HJKO que precisa de, de medidas de conservação, né? porque a conservação do patrimônio edificado ela tem que ser constante e isso não existe. Você não tem um, um plano na área de educação, nem na área de educação patrimonial nem na área de conservação do, do, dos prédios.